Oi gente, tudo bem? Hoje a gente vai ver um desfile. Vamos lá? Primavera, verão, Bauman 21. Bora descomplicar? Bom, vamos lá? O desfile aconteceu no Jardin de Plantes em 30 de setembro Desse ano, um ano que a temática do otimismo fala mais alto. Já vai deixando aí seu like, por favor, conto com vocês. Se você não é inscrito, se inscreva, compartilhe e a gente vai ter muita novidade. Você gosta quando eu comento desfiles? Deixa aqui a sua opinião, eu conto com vocês. O desfile para celebrar os 75 anos de história da marca, 75 anos de idade da marca, fundada por Pierre Bauman, hoje, como a gente sabe, com Olivier Rousteing. Se você quer saber mais sobre Olivier Rousteing, clique aqui, aqui, aqui, aqui, eu não sei onde é que está, aproveita dar a da, da sua badaladinha, se você é inscrito, se inscreve, quer dizer, se você não é inscrito, se inscreve, se você é inscrito... Fala para alguém se inscrever também, que me ajuda bastante. Vamos nessa. Olivier Rousteing, aos 35 anos, já 10 de marca, menino prodígio. Uh, diretor criativo, designer da Balmain, fundada por Pierre Balmain. É ele o primeiro a subir na passarela com som em looping da... Uh, da música Blinding Light, do Weekend. Ele entra e aí a gente tem o som do próprio Pierre Balmain falando uh, do gosto que ele tentou em toda a sua carreira a é, deixar claro a, a elegância francesa, a preferência pela elegância francesa, que ele acredita que tenha essa chave de, da elegância francesa, uma elegância medida, uma elegância cartesiana, cartesiana uma, uma elegância que faz uh, partido do efeito. Ele diz que não existe futuro para um povo que nega seu passado. Uma criação plástica, uma criação... É, res, repousa sobre a qualidade ao mesmo tempo que o equilíbrio da construção e ele pretende que isso seja uma regra que ele que foi dada a ele quando ele tinha 20 anos a enorme qualidade Aí a gente vê essas modelos antigas que foram modelos do Pierre Bauman, e esses modelos que estão sendo desfilados são modelos de criação do Pierre Balmain, mas que o Olivier Rousteing diz que ele não acredita em duplicar modelo. Por isso ele colocou esses modelos com um lado mais moderno, usando a estampa que ele desenvolveu, que é uma estampa que a gente vai ver uh, o tempo todo aqui no desfile, é uma estampa é inspirada nos labirintos dos jardins da renascença francesa. Aí tem mais uma, uh, ele fala também, a voz do, do Pierre Balmain, falando em, em inglês, que o veludo preto é um símbolo do, de juventude e de sexy, e que não existe um toque, e que agora existe um toque de algo de sexo na moda. Imagina, o, Olivier, o, o Pierre Balmain morreu há muito tempo, né? E, e ele já tinha essa visão do sexo que participa também, junto com Olivier Rousteing, dessa, dessa, dessa ideia de transformar a mulher em uma pessoa poderosa. Tanto é que as três primeiras filas da, do desfile não tinha gente, tinham telões. Uh, e esses telões tinham as fotos das, do que ele chama de comunidade. São as pessoas que ele considera mais próximas que inspiram ele e que, foi, que antigamente chamava Balman Army. Aí ele sai da passarela e entra a criação dele mesmo. A primeira criação já esse amarelo neon com rosa, muita gente chama de cor marca-texto, né? Com os ombros estruturados, ombros em modelo, esse ombro chama pagode. Esse pagode são ombros estruturados, elevados para cima, eles aparecem na maioria nas roupas femininas. Então é um poder mesmo levado pro céu esses ombros pagoda, estruturados, levantados e pontudos e aí a gente vê uh, o cinza que entra as modelos entram com clutches e com bolsas da nova coleção as clutches já trazendo a nova logo da bauman que ele resgatou e deu uma modernizada tudo muito anos 80 uh, a exceção assim o comprimento do blazer é anos 80 a ideia do abotoamento é anos 80, mas colocado também com calça skinny, que é o que não tinha nos anos 80, mais a bermuda ciclista resgatada, até mesmo as peças drapeadas, que é uma, uma coisa que o Olivier Husten gosta muito de trabalhar o drape também vem com esse ombro a pagoda. Os homens não, os homens não trazem, trazem os ombros estruturados, mas não no modelo pagoda pontudo para cima, ah, olha aí, um toque sexy, o cinza com esse rosa e com o amarelo marca T, acho que fica muito bem, os novos tênis masculinos também a gente pode ver, a saia tulipa em verde água, olha, três bermudas ciclistas, como falava nos anos 80, né, então quando a gente vê um look batido assim, três entrando em bloco, é para marcar mesmo ser uma tendência forte, o jeans tanto em cintura alta como em cintura baixa. O que vai muito de encontro ao que o Olivier Rousteing falou. Que não existe mais um respeito às regras. E o que existe é o estilo pessoal. Olha a clutch nova portada embaixo do braço. Ou é feito em listras marinhas. Que é uma coisa também muito marinheiro. Que o Olivier Rousteing gosta muito. Para os homens o jeans é visto mais do que para as mulheres e em mais, mais modelo, uma modelagem mais fluida para os homens, apesar dos ombros estruturados, evidentemente, eu compraria toda a linha masculina. Eu, o toque de androginia é claro quando a gente vê as mulheres também, uma androginia que elabora o corpo feminino muito bem, então tem aquele lado que ele falou, o Pierre Balmain mostra a voz dele falando do sexy, isso tem a ver, a saca banana ou pochete, como a gente chama em português, masculina, também na mesma, na mesma estampa, colocada junto com a mesma estampa para causar um efeito camuflagem, que fica bem bacana, então esse efeito Look total existe, mas não óbvio. Mas quem reconhece, quem for fashionista e reconhecer moda, vai reconhecer. Olha, estampa Balmain, o que também data um pouco e faz com que você já queira a próxima coleção, o que é de vir. Marca, e é, uma, é importante, eu acho, apesar de... Vários cortes que você pode usar a vida inteira, tem isso como atemporal. É importante esse momento ser datado, porque a gente está vivendo um ano especial. Um ano que vai deixar ecos, tanto na nossa vida, quanto evidentemente na vida da moda, na história da moda. A opção clara, sempre por preto, branco, cinza e prateado. O metal do Olivier Rustem é o prateado nos últimos tempos e isso fica bem claro, o branco, que é uma cor que a gente vai ver muito daqui para frente, que simboliza a morte e o renascimento, então é claro isso, toques muito importantes, assim pontos de inspiração dos anos 80, que são os anos que o Olivier Rousteing privilegia muito, a gente vê sempre, lembra muito de criações de Claude Montana, Thierry Gugler, Olha, esse trespasse, essa modelagem de saia trespassada que a gente está vendo aqui, isso já tem, ele já fez isso em verniz preto, foi um sucesso. Ou seja, também reconhecer. O desfile termina aqui com essas duas crianças mostrando a esperança e o futuro. Como eu falei, não existe futuro para um povo que nega o passado. E o futuro vem vestido de Balmã, vem vestido de Olivier Rosten. E eles terminam o desfile. É a nova geração. E aí vem o, Pierre, o Olivier Rousteing. Adorei essa forma dele usar a camisa para fora sem abotoar. É um dá muito movimento ao andar. Isso é bacana. Ele sempre brincando com essa coisa que ele gosta muito de op art. Olha o tênis novo dele no final, gente vale a pena. Esse tênis está um show e terminou eu espero que vocês tenham gostado a parte o barulho dessa moto no fundo mas eu acho que tudo casa muito bem que aqui vamos nós deixa seu like, deixa seu comentário um beijo